Hoje eu vou fazer um vlog para vocês. É uma coisa que eu. É uma coisa que eu não costumo fazer e acho que vocês não gostam muito. Mas uh, no outro dia a Joana fez anos e eu fui ver o nosso único vlog e gostei mesmo muito de relembrar, por isso. Ai! Ah, ficou muito? E olha! <risos> Rimo imenso. E. Um, não sei, acho que os vlogs são sempre muito interessantes. Uh, e espero que vocês gostem. Eu acho que vou gostar muito deles daqui a uns anos porque tem sempre piada, acho eu. E também vou fazer este vlog porque eu tenho muito para vos mostrar. Eu ontem recebi duas encomendas que deviam ter sido três, mas eu não sei o que aconteceu à encomenda. Ju. Na Amazon diz que já chegou e já foi entregue, mas não, claramente que não foi, que eu não tenho na mão. Essa terceira encomenda é um, um, é um cartão de memória. Presta porque estou a usar o meu melhor cartão de memória para a minha Canon nova e a minha Canon antiga e é o mesmo cartão e é muito, muito chato estar sempre a tirar um lado para o outro e depois ter sempre que estar a limpar para usar na outra máquina, por isso... Uh. Por isso, isso é uma coisa que eu vou ter que resolver na segunda-feira porque já hoje é sábado, esqueci assim de dizer isso, hoje é sábado e recebi assim, muita coisa e vou-vos mostrar Uh, durante este vlog, porque há coisas que eu não os posso mostrar agora porque tenho que fazer um vídeo específico para, esse, para esses produtos mas, há coisas que eu vos posso mostrar, como a roupa que eu recebi toda da Puan tudo que eu recebi da Femme Lux que ah, adorei tudo. Isto é uma das coisas e eu depois já mostro-vos melhor. E posso-vos mostrar também uma coisa que eu recebi da so Social Euros que me ajudou a fazer parceria com a marca Abettis, por isso também vos posso mostrar isto. Mas de resto, vou-vos mostrar só assim, rapidinho. Recebi imensas coisas da Zafu. Acho que vou tentar fazer um vídeo de criar fotos Tumblr com todas estas roupas que eu recebi porque é mais o nosso estilo. De vídeo e assim, porque a ideia seria fazer um, uh, um haul de 100 dólares das AFU, mas acho que vocês iriam gostar muito mais se eu fizesse um Criando Fotos Tumblr. Vou ter que pensar, mas acho que vocês preferem criando fotos Tumblr e fazer um haul e fazer uma mistura, que é o que nós gostamos, assim, tudo ao mesmo tempo. Hoje também estou super feliz porque ando a fazer, não é dieta, eu não se posso dizer que é dieta, mas um. Um comer melhor. Um, e consegui emagrecer imenso. Uh, comecei há duas semanas e já perdi... Uh, um quilo e meio. Espera. Uh, não estou a conseguir fazer contas. É muito cedo. Eu não tenho conseguido ir ao ginásio, por isso vai-me ajudar imenso a fazer esta dieta. Que não é dieta. E eu já vos explico. Ok, perdi um quilo e meio. Um, e a única coisa que eu fiz foi... Tentar não comer gordices e gordices implica bolachas ao lanche uns bolinhos com café, uns bolinhos de tarde, uns bolinhos depois do jantar e foi a única coisa que eu fiz, foi cortar o mais possível esse tipo de coisas acho que a única gordice que eu comi foi na quinta-feira porque fui ao concerto do Capitão Fausto e antes de sair do trabalho e ir para o concerto não havia muito tempo, por isso comemos no shopping e eu comi no H3, que não é propriamente mau em termos saudáveis, mas comi as batatas fritas, esqueci-me de dizer para não pôr, e também acho que mereço. E é só isso. Tenho comido tudo o normal, as minhas doses normais. A única coisa que eu tentei cortar foi chocolates e bolos e bolachas. E sem ir ao ginásio perdi 1,5 kg em duas semanas, que eu acho que é imenso, nem sei como é que eu consegui fazer isso. Mas pronto, sempre que eu tinha fome comia uma peça de fruta. Mas por acaso não, não ando com vontade de. Não ando com vontade de comer gordices. Pelo menos. Não olhem para ali. Tenho que arrumar o meu quarto. Isto é uma confusão. Mas pronto, eu também recebi coisas da Gearbest. Umas caixas que eu tenho que fazer unboxing para vocês num vídeo. Por isso isso fica para depois. Eu acho que não vos devia mostrar isto, porque isto não é para este vídeo, mas <risos> achei uma piada. Eu não sei se gosto ou se não gosto. pensei que me ia ficar muito pior. Este também é super super giro, mesmo muito giro. É um bocadinho largo para mim, principalmente na zona do peito, mas é super giro. Este foi o único que o Nono disse que não ia gostar, por isso acho que lhe vou mandar uma mensagem e ver se ele ainda acha que é feio, mas acho muito bonito. Fica-me bem com as sapatilhas. Eu se calhar não vai perceber muito bem como é que isto é e como é que isto é? me é fica. Está um bocadinho largo, por isso até percebo se ela se é que não gosta, mas. Vou tentar tirar outra foto. Eu também não vos dizia estar a mostrar isto porque é das à fogo. Por isso, esperem por um vídeo mais aprofundado sobre tudo que eu estou a receber, eu só achei super giro o vestido, queria vos mostrar em primeira mão. Este sim eu posso vos mostrar como é que me vai ficar. Eu também recebi estas cuequinhas uh, uh, como extra e eu não pedi isto, por isso achei engraçado terem dado umas cuequinhas. Se calhar estas aqui não se notam com este material, por isso vamos ver. Ok, o Nuno uh, não gostou muito vestido, já estava à espera, mas gostou de tudo o resto que eu lhe mostrei a à full, por isso menos mal. Mas eu vou continuar a usar o vestido, acho que vou apertá-lo um bocadinho depois de fazer o vídeo para vocês, o vídeo oficial. Mas o que eu queria vos mostrar é isto que eu estou a vestir agora, que, oh, meu Deus, a sério, vocês não estão-me bem a imaginar. Está perfeito. Vocês sabem que eu tenho um bocadinho de barriguinha ainda. E não tenho muito peito. E vejam o que isto faz. Tipo, eu tenho. Eu tinha a confiança total de ir assim para o ginásio, sem problemas nenhums. Como é que é possível? Eu não estava nada à espera. Como isto é um crop top, pensei que ia me sentir muito, muito mal, mas. Adorei, a sério. Não. Não percebo. Isto está incrível. Estou mesmo contente. A única coisa que faz todo sentido é que eles deram-me cuecas de cor-de-rosa e eu estou a usar as que eu tinha, que eram azuis, e nota-se. Uh, acho que é normal, mas quando tiver que ir ao ginásio uso as cor-de-rosa ou outras que eu tenho também cor-de-rosa ou cor de pele, se calhar também funciona. Mas, meu Deus, eu estou tão contente com isto. Se calhar, aos primeiros dias, uso uma t-shirt mais larga, mais larga por cima. Mas até dá vontade de ir ao ginásio, meu deus não estava nada à espera que fosse tão incrível isto estou a gostar mesmo muito, estou mesmo muito contente com isto, com este produto um, e estou ansiosa para vos mostrar, para tirar fotos para vocês, a usar isto porque acho que vão ficar muito giras, eu estava com medo de parecer um bocadinho gorda a usar isto, mas pronto, correu bem Uh, e aconselho-os imenso, eu depois ponho-os o link no Instagram e penso que tenho um banner no meu blog para vocês clicarem também, por isso Por favor vejam porque fiquei super contente com isto E é isso Ai meu Deus, gosto mesmo muito, adoro a cor Tem outras cores, tem cinzento e azul Sei que cinzento tem, acho eu Mas achei mesmo muito piada este cor de rosa, acho que é mesmo muito bonito estou ah, muito feliz. Estou muito feliz. O packaging novo produto que eu acabei de vos mostrar é absolutamente perfeito. Vocês podem reutilizar estes saquinhos às vezes se vocês quiserem. Tem aqui este feixe que depois vocês terminarem de usar, vocês podem utilizar nos vossos projetos. E depois é só reciclar isto no ecoponto amarelo. É 100% reciclável. Perfeito. Um gostei tantas fotos de tal a tirar para vocês que eu ia postar no Instagram stories, mas acho que vou pôr também no Instagram. Acho que sim, acho que ficaram meus dias. Acho que vou arriscar... Já são cerca de oito e 30 da noite, por isso eu já fui ter com Nuno, um, já voltei, encontrei um pôr sol incrível e tive mesmo para filmar para vocês quando cheguei a casa já não estava a suporte de sol mas mesmo assim tentei uh, tirar algumas fotos ainda não vi como é que elas estão por isso vão aparecer aqui se ficarem alguma coisa de jeito eu ainda não dei muita fome por isso eu vou gravar para vocês algumas coisas que eu recebi da Plein e da Femme Luxe e é isso, vamos começar Ok, a primeira coisa que eu vos posso mostrar da Plein é essa camisola super gira que eu já vos mostrei que já vos mostrei no Instagram Uh, em algumas fotos e ela é super larga e muito confortável. Para o tamanho dela, ela é bastante leve e é quentinha e é muito boa para este tempo, por isso gostei mesmo, mesmo muito e adoro este padrão mais retro. Acho que fica é, é mesmo muito, muito bem. Outra coisa que eu vos posso mostrar são as minhas calças que estou a usar agora e se calhar vocês não conseguem ver, conseguem ver mais ou menos. Um, estas calças, é preciso dizer que não serviam a... Duas semanas atrás. Quer dizer, se serviam, mas serviam mesmo muito mal. E como eu vos disse, fiz aquela dieta duas semanas e agora não me sinto mal com elas. Eu não consigo estar com elas sem precisar de as tirar logo. Por isso foi uma melhoria enorme. E gosto mesmo muito delas. A única coisa que eu não acho muito aviada é que não tem bolsa à frente. Mas se calhar até faz sentido porque elas são mesmo fit, fit, fit. São mesmo slim fit, por isso... Não há espaço para bolsos, e acho que percebo isso. próxima coisa que eu vos posso mostrar, é uma coisa que eu ainda vos mostrei em fotos, porque eu também não sei até que ponto me sinto muito confortável com elas. São umas calças bastante diferentes do que eu costumo utilizar, por isso eu posso vos mostrar como é que me ficam agora, mas não, não, sei, se, não sei se estão muito largas e é por isso que fico assim um bocadinho mal. Não sei, ainda tenho que ver se preciso de as apertar ou não. Eu gosto muito delas em termos do estilo, uh, da cor do tecido, mas não sinto que me fiquem lá muito bem. Pelo menos por agora. E este topzinho, todo giro. Eu não sei até que ponto eu já vos mostrei. Acho que pus no Instagram, sorry, uma vez, a primeira vez que a vesti, mas não tirei foto para o Instagram. Acho que foi isso. E é super giro. É um top bastante simples. É um top básico, bom, que toda a gente deve ter e uh, ele fica assim um bocadinho com os homens à mostra por isso acho que, acho que é muito bonito e... Ah, faltam as botas Espera aí Ok, não podia esquecer mesmo das botas Estas botas também vieram nessa encomenda embora que fosse uma encomenda online e vocês devem pensar que eu arrisquei muito a pedir um par de sapatos um par de botas neste caso uh, não foi bem arriscar Ah Fiquei cansada de subir escadas e subir escadas, e Eu já tinha comprado umas botas no Vlemberg há cerca de 5 anos Mais ou menos, 3, 5, por aí E foram as melhores botas de sempre é esta em uma loja de roupa ter botas tão boas Mas foram as minhas preferidas, porque elas são aquela bota básica, simples, preta Que toda a gente deve ter e precisava de outras porque as minhas da Palenber já estavam velhas, eu comprei outras na Seaside e correram muito mal, gastei meu dinheiro e acabaram por estragar passado pouco tempo, por isso. Plenber, botas, aprovo. Outra coisa que eu recebi da Polember foi uma camisa com um elásticozinho atrás, perfeita. Eu não tenho, não a tenho comigo porque estava a lavar, mas eu vou inserir aqui fotos do look que eu fiz com ela. É uma camisa com um rosa perfeito, é um rosa velho. É uma camisa super super bonita e eu gostei mesmo, mesmo, mesmo, mesmo, mesmo muito dela Da Femlux, eu tirei-vos uh, fotos para vocês escolherem qual foi o vosso preferido. O meu preferido foi o conjunto verde e eu acho que foi esse que ganhou da vossa votação também. É, ele é perfeito, eu gosto muito dele. Eu gosto de todos, vou ter que ser sincera, eu gosto de todos, são todos muito... É um material muito suave e ao mesmo tempo quentinho. N não vi nada de errado. Com nenhum deles, por isso eu recebi um conjunto verde, tropa, mais ou menos, um conjunto preto, um conjunto cor-de-rosa é isso, cor-de-rosa é muito, muito bonito e eu recebi também uma camisa crop top, assim com verde, tropa, um bocadinho mais clarinho, e é tudo perfeito. E acho que é isso por hoje. Eu estou com um bocadinho de enxaqueca, quer dizer, não é um bocadinho. Eu estou... Já nem me aguento, por isso acho que vou acabar o vlog por aqui. mas digam-me se vocês gostam assim deste... Uh, deste género de vídeo, destes vlogs. Porque eu gosto muito de gravar para vocês, mas acho que muita gente não gosta, por isso... ainda não sei muito bem se faço mais ou não. Mas é isso, queria... publicar mais vídeos para vocês e... estou neste momento com duas lâmpadas à minha frente, por isso estou-me mesmo a esforçar para fazer alguma coisa para vocês, mesmo estando de noite 8h48 por isso eu vou jantar vou ver uh, How to get away with murder estou na temporada 5, na última e é isso, espero que vocês tenham gostado deste vídeo uh, façam like, subscrevam que é muito importante e vemos nos no próximo vídeo